Salve! Sou Marco Chierini. Acabei de fazer o treino Esparta agora na parte da manhã, depois de comecei a fazer o treino para Maratona de Janeiro. E estou aqui aproveitando esse dia maravilhoso, com esse sol aqui que dá energia, dá disposição, muito entusiasmo. Nos últimos vídeos eu tenho falado sobre a plasticidade do cérebro. E tem um caso muito interessante sobre o Rick Baron, nós, normalmente, somos bombardeados por inúmeras informações durante o dia. E se nós tivéssemos que armazenar todas essas informações, talvez a gente não ficasse bem, porque são muitos dados, e esses dados todos, muitas vezes, eles não têm significado, não só para a nossa realidade, como são irrelevantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas existe esse ser chamado Rick Baron, em que, desde os 17 anos de idade, ele lembra de tudo, ele tem uma memória fotográfica que registra todos os acontecimentos. Então ele lembra quando ele comprou uma roupa, é, o momento que ele teve com uma determinada pessoa, o que foi dito, que acontecimentos ocorreram em determinada data, e se você pergunta qualquer data, ele sabe te dizer o dia da semana e aquilo que ele vivenciou e experimentou durante essa época. Então a parte dele de plasticidade do cérebro faz com que ele se recorde de todas essas informações. Isso significa que nós, mortais humanos, não estamos utilizando todas as nossas capacidades, todas as nossas potencialidades. A gente pode desenvolver muitas áreas do cérebro que não estão desenvolvidas. A gente está acostumado sempre a ouvir que a gente tem os dois hemisférios, um está relacionado à parte da arte, o outro está relacionado à arte da matemática, exatas, mas, na realidade, a gente tem muito mais capacidades para serem desenvolvidas. Tudo depende das habilidades, dos exercícios, do que a gente faz para poder desenvolver novas sinapses.